Rapaziada, é quase, tamo quase. É. Beleza, dei essas duas missões já com os comandantes. Vap rápido. Beleza, estamos a 200 metrinhos aqui. O uhum. vai cortar caminho, tio. Se liga. <risos> Tamo já na missão, pode ficar tranquilo. Beleza, dentro da zona de busca, mate os escolhidos. É? Beleza. Primeiro lock, avistado, tem altos aqui. Ai, para. errada é, é um bico por vez, uma bicada. Vamos ficar aqui atrás da pedra, os, os lock nem viram o caverninha. Ô, né? oh, louco! Rapaziada, a sniper é bom pra isso, ó. Eu já viram? Sai, cara, sim! sim. Sniper ali também, tio. Aí cai rapidinho. Pela ódio. Hora, hora da escopeta, tio. Ah, meu Deus. Vamos escopretar. Hora Ei, tio, da... tá de boa? <risos> <risos> Rapaziada. Acho que é bom sniper ainda. O único problema dessa sniper aqui é que o tiozinho demora uns 18 dias pra trocar a munição. Aí cai na, cai na mesma. Beleza, acabou a munição da sniper. Agora é só zoinha, tio. Ó. Ó. Zóia. Pula. Vamos ver qual é que é aqui dentro. Esco aqui dentro é escopeta, tio. É abraço. Quando é abraço. Ó, oh, peraí, peraí, peraí. É abraço. Tem que escopetar os locos. Vaza que o negócio tá, tá pesado aqui. Rápido! Carrega a escopeta na moral. Tira a bicatória. Ó. Ixi! Vou ter que ficar esperto. Tem uns locks lock com granada. Tem uns aqui. De sniper. Ixi! Ó. Ó, o jogo! Peraí, o, negócio, o negócio tá, tá perigoso aqui. Ah. Ó. Daquele jeito. Ha. Vamos de boa. Tudo na tranquilidade. Tranquilo. Tem um sniper. É o quê? Tinha uns ali. Ah. Ó. Ó. O locking descendo ali. Ó. Pode fazer. Sabe desse Na moral, hein? Ah. Beleza. Rapaz, na moral, um por vez. Pela ódio. A gente destrói esses locks todos da seita. O bicho vai pegar, meu filho. Beleza, agora estamos dentro da localidade, tio. Dentro do ninho. Ação dos locks. Que diversão. Como é que é? Não tô lembrado, não. Rapaziada, estamos tudo aqui, hein? Vamos vamo namorar. Ó. Zóio pra você. Já! Beleza. O It deu um toque especial neles. Então aproveita o show. Armar os explosivos. Ah. Um local me parece aqui. Sim. Como que arma a parada aí? É Plante uma bomba. É isso mesmo. Tá aqui. É. Ó, ó, a bomba já tá no local. Mais uma. Fazer muito um trabalho. Vamos descer. É. Deve estar tá lá no, tá no porão, tá no porão. Rapaz, uhum. tá nem helicóptero? Oh, meu Deus, Eu também adoro esses helicópteros aí. Ô, jogo. Rapaziada. Ah! Pera aí, tio, calma. Pegou, pegou, pegou. Olha, Pronto, explodimos logo. Esse já não enche mais o saco do era Se inscreve aí, tio! Vamos plantar bomba aqui? Na moral? Na moral, hein? 15 segundos! o jogo! Ei! Rápido! Rapaziada, vamos ver o estilo da casinha ali? Cinco, Ó. 4, 3, 2, 1. Ritmo cruel que sacode o bar inteiro. Patelando Michael Jackson misturada com Gaian Tenho orgulho de você. Tem dancinha? Pelo Mark. Que coisa linda Opa. de se ver. Já vai tarde e valeu, pode a deixar gente, por toda ajuda. Tem gente atrás, tem gente atrás na hora da musiquinha. <risos> oh, oh, peraí, o cara é intruso, tio. O cara zoou. <risos> é o avião, rapaziada. Então, ma mais uma missão. A gente vai enfrentar esse Loki. Vai ficar pior ainda. Beleza, beleza. Rapaziada, já chegamos aqui em Sorocaba para obter mais informações para uma nova missão. O indivíduo já se encontra no local ele tá em casa hoje. É, ué. Vamos trocar uma ideia com ele. Ó, ó. Ah, cara, desculpa. Não é que eu saia presumindo os é é? dos outros, nem nada. Eu não quero desrespeitar. É que eu chamo os meus amigos de cara, bro e tal. Independente de vegetalha ou penidez. Penidez, tio. Oh, meu Deus. É o quê? Rapaziada, então vamos, esse cara é meio Me ajuda a, recuperar treta. a caminhonete do meu pai. Manda, vamos localidade. Um antes que o velho comece a atirar. Ele anda de cabeça mais quente que o fogo. Rapaziada, é, a calça do maluco, tio. A campanha logo, Senado Deus deixou Deus. ele estressado, meu. Ele não serve para essas coisas. Sabe esse loco vai, vai dirigir? Ele não tem tempo nem pra cagar. Rapaziada, é, esse, esse tiozinho aqui tá... Tá treta, hein? Tranquilão, e aí, tio? A internet são um bando de fãs de folk. fogo. Rapaziada, é, vai rolar umas perseguição merda, aqui, Já tô até ligado. É. É. É. É. É. É. Beleza, chegamos finalmente no local. Vamos ver que esse tiozinho nos apronta. Onde é que está o carro desse bloco? Pega o plano. tiozinho, diga. Cara, você devia andar com meu primo Shark enquanto você. Ô oh, tá meu na Deus Já conheceu ah, ele? ele Rapaziada, não tem como ficar melhor que esse Loki, não, tio. O cabernet tinha dado voadora nele. Se arrebentar essa bunda pra você ver se você cria vergonha nessa cara. Vamos primeiro fazer a missão, depois a gente dá uma voadorinha nele. Só pra ele ficar ligado, Tranquilo. Checando armas, pegando plantinhas. Ó, oh, ó. Oh. Armas todas já carregadas. Ah, eu vou trocar ideia com esse cara aqui. Já viu, né? O é coisa de começar na amizade. Primeiro, investiga o local. Tá rolando um Locking descendo aqui? Ó. Foi outra aqui, tio. Já pulou de ponta. Ô tiozinho, sai da frente. Desgraçado. Beleza, v vamos usar o sniper aqui. Ó, um logo. Tem outra aqui, tem outra aqui. Olha, essa sniper aqui de longe é amizade total, tio. Ó. Oh. Ah, meu Deus. Aí ah, eu curto, hein? Baguncinha. Beleza, de perto. Vamos ah, completar, ficou. tio. De perto vamos chegar derrapando. Ó, ah. oh, tem mais logo aqui dando a volta. <risos> Ei, tio, tá de boa. Tranquilão, cai, cai tranquilo. Ah, demais, cara a Já passou? passou. Somos tipo and crass and cara, eu amo teatro. Rapaziada, é, o Caverna cabine... não tá curtindo, não, hein? Já zerou a parada? Não, não, não, não. Parece Esse tiozinho aqui. Oh, meu Deus do céu, o Caverna tá ficando na voadora. Com três pés na orelha dele. Tirolisa, é, o é o quê, O segredo é a tirolesa, cara. A gente entra de tirolesa e chega de mansinho que nem ninja. <risos> ah, e você falou, tio. Cadê a Tiro Nelson? Ó, oh, vamos chegar. Rapaziada, acho que eu peguei errado, hein? Rapaziada, o cabelo tá começando a curtir o Loki. Começando. Do caralho, cara. Calma aí, tio. Cadê você? Olha aí. Pera, acabou o tiro no Nelson. Graças a Deus. Tiozinho, bora! Rapazinha, esse Loki não quer zerar o jogo, não, tio. Não. Beleza, na Silenciosa, tá Tá rolando já Loki ali? O adora, tio. Nastor! Ó, bica, já. A Rapaziada, é treta. Se não começar a treta, esse gordinho não começa. Então, vão bico dar tudo. Da Pescou preta. Tem Loki aqui. Tem Loki no local. Né? Ah. O local tá, tá rolando uma esporte aqui. Ó. Olha, capacete, capacete, caverna é capacete tudo mais! Ó oh. ah, Arrancou o capacete. Só... Nem, nem percebeu logo. Não sabia. Aí cai, tio. Tirou o capacete e cai. Ha! Tranquilo. Pula a janela, escopreta. Oh, tem altos aqui, hein. Ixi! Tem altos vindo. Ixi! Espera. Olha, que ele tá cercado agora, hein. Peraí, peraí. Aí. Ixi! O Loki vai de bazuca, tio. Não quer saber de brincadeira. Tá na área aí, mano. Só franja, ó. ó. Não. Acertou a lâmpada. Vou dar um. Um, um soquete no, no Loki. Ah. Rapaziada, pegamos o carro do Loki, ó. Vapa! Perseguição vai, vai colar, tio. Vai colar. Ah. Beleza, rapaziada. Oh meu Deus, o Loki já tirando. Olha só logo! De bala. Vem a mim! Cala, ó, ó. ó. Tá Tiro... pesado aqui, gente. <risos> Já tem blocos por toda parte. Vamos, vamos colocar o mão! Rapaziada, <risos> da onde que vem aquela mão ali? Ah, São Paulo. o jogo! O Loki dormiu. Helicóptero, tio. Ó, oh, vamos ter que bazucar esse Loki. Oh! o Loki. Ah! Ô, tiozinho, sai fora. Tem como? Tem como não sair fora antes que eu te bicudo? Rapaziada, não sei como que, que a gente aceitou a missão com esse Loki aqui. O tá, tá meio treta. O que que acontece, BAP? Rapaziada, chegamos finalmente. Ô, meu Deus do céu. Tiozinho, tá de boa? O carro tá aí. Oh. Pai, olha isso cara, a Nancy voltou, eu trouxe de volta, seu filho <risos> Cara, não tá nem aí de ó oh. Você é tão inteligente quanto uma porta Espera, espera, que? O que é isso? Achei que você ficaria orgulhoso de mim, pai Eu ajudei Todo a resgatar seu veículo do dos Edenetes e tudo mais ah. Bem, gente, você cumpriu sua palavra Sabe, eu andei pensando enquanto você tava fora essa candidatura ao Senado é demais para cuidar. Claro que é, Tio. Eu Preciso de um gerente de campanha e você é o tipo de gente que preciso para conseguir ganhar. Caverninha gerente de campanha? que tem é levar Júnior com você para onde você for, para eu não precisar mais ouvir ele. aquele maldito rei macaco Rapaziada, deixa o Júnior aí. Deixa eu pensar um pouco. Eu te digo depois. Rapaziada, o cara não quer mais trocar ideia com o Júnior, não, hein? Nem o caverninha